Bom, então estamos aqui dia 24 de fevereiro, nove 9 e meia da manhã, 9h32, pontualmente aqui. É, estamos muito felizes, eu, a Amanda Montesino, eu e a Marino, em receber aqui para entrevista o Rogério Ferraz Garcia de Andrade, organizador do livro Histórias da Covid-19, a primeira onda no Brasil. Por enquanto temos o volume 1 um aqui em mãos, e também aí o idealizador e o líder do projeto Reflexões. É, ficamos muito felizes com a presença dele, já começamos dizendo que agradecemos tanto em nome de nós dois, né, Amanda, como do Tiago Nicodemo, que é o nosso orientador e o líder do Centro de Humanidades Digitais, como dos outros pesquisadores envolvidos com o projeto Corona Arquivo, que vem fazendo esse projeto de coleta de histórias orais das iniciativas de memória da Covid no Brasil. Bom, antes de passar a palavra para a Amanda, que será a, a, a inquiridora principal, a questionadora principal nessa entrevista, eu gostaria de pedir... Que o Rogério se apresentasse da forma como ele achar melhor, com o nível de profundidade que ele achar melhor, e aí eu passo a palavra para a Amanda. Então, Rogério, muito obrigado pela presença, por conversar com a gente aqui. É, eu agradeço bastante essa oportunidade, então, no nome de você, da Amanda e do professor Tiago Nicodemo, agradeço a sua oportunidade. E me apresentar, é, para mim, até é um pouco difícil falar, eu fui muito impactado, como todo mundo, pela pandemia, eu tinha uma outra rota profissional, eu trabalho com dados né no Arquivo Público do Estado de São Paulo e também trabalho com startups. né Então, é, não tinha no meu plano de voo, se eu fosse colocar no começo de 2020, falar sobre a Covid. Acontece que a Covid, para mim, no meu modo de entender, foi um grande divisor de águas uh, sobre o que, que a população iria querer de, da, fazer da sua vida. A gente pode falar da vacina, a gente pode falar do que aconteceu sobre trabalhar ou não trabalhar, é, ser obrigado, é obrigatório fazer esse trabalho e sair das ruas, né? E num determinado momento, é, no pico da primeira onda da Covid aqui em 2020, eu entendi que eu estava em uma bolha e eu vi as pessoas passando, catando lixo, né? É, de, nos dias normais, que sempre foram, a comida estava chegando, eu fazendo home office, eu, eu fiquei com uma pergunta muito grande na minha cabeça, quem são essas pessoas que estão mantendo a economia, que estão se arriscando a pegar Covid? Naquele tempo a gente nem sonhava com uma vacina, a vacina veio muito rápido, no final de 2020, como a gente sabe, o brasileiro começou a ser vacinado no dia 17 de janeiro de 2021, mas no tempo do, do desse livro, que é a primeira onda, esse é, foi marcado, eu queria conhecer com muita, sair da minha bolha social, e conhecer essas pessoas que estavam fazendo esse serviço, estavam nas ruas. E para isso eu me aloquei com outras pessoas, vocês vão depois me perguntar, e fui cair em Sapopemba, que foi o pior distrito da Covid na cidade de São Paulo, e eu fui inquirir, fui trabalhar, fui conhecer as pessoas que estavam justamente não abrigadas no home office. Esse era o meu desejo, eu tive essa epifania, e aí tive que me tornar um escritor, um editor. Então, como é que eu me apresento? Eu sou um cara empreendedor que teve uma epifania sobre esse problema da pandemia de Covid-19. E saiu a luta. Escrevi um livro alicerçado com um monte de gente. Mais de 100 pessoas participaram. E a gente vai esmiuçando isso. Então, eu fui um, virei um editor. Acho que a melhor palavra é editor. Fiz capa, fiz livro, fez coisas associada a uma editora, mas fui produtor de tudo, até escrevi texto, é, fiz a translação oral do Zap para o texto e foi uma experiência assim. É, fiz um pequeno mestrado aqui nisso aqui, né? Aí eu aconselho a Amanda aí por esse caminho aí da história oral. Obrigado. Obrigado a você. Agradeço demais. Eu, eu já ia começar perguntando, né, um pouquinho Perguntando essa sua relação, que eu fui atrás, que eu vi que você tem graduação em Química, né, formação, é, agora você trabalha muito com TI e acho que a minha primeira curiosidade, assim, a minha primeira pergunta, foi nossa, mas como é que ele foi parar com, com esse mundo editorial, né, e atrás dessas pessoas escrever, mas eu acho que você já conseguiu dar uma bela respondida aí, né, dessa sua epifania, então eu acho que eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais pelo que você passou aí. Nesse, nesse grande resumo que você fez agora, inicialmente. Então, eu queria perguntar, primeiro, uh, você estava falando é que você teve uma epifania, enfim, e, e foi atrás dessas pessoas né para participarem do projeto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, quais são as pessoas que estão envolvidas no projeto. né que no livro você citou a Camila, que é graduanda em serviço social, que ela realizou as entrevistas, e aí eu queria saber de onde você conhecia a Camila, sabe? E por que, que vocês é, focaram nas pessoas que foram entrevistadas especificamente, sabe? Se teve algum motivo específico ou se, se foi uma coisa mais aleatória, assim? É, eu estava conversando com alguns colegas que fazem... No, no arquivo tem muito historiador, inclusive o, o nosso coordenador é um historiador também. É, e aí eu conversei com alguns colegas historiadores e um deles, que eu até agradeço, que é o Antônio Gouveia, ele tinha uma rede de zap bastante, com bastante autores, né? pessoas que já escreviam alguma coisa, ou doutorando, ou já doutorado. E eu perguntei para ele, assim, olha, você pode me indicar alguém? Porque eu queria escrever um livro mais analítico, né? com textos mais analíticos e não de relatos. E ele me indicou, acho que umas sete pessoas eu com o Zap fui contatando essas pessoas e contatando amigos nossos da, da minha mãe minha mãe também é a dona Zuleide é uma das autoras aí ela tem uns colegas dela uma outra geração né ela tem 80 anos e eu fui contatando essas pessoas acabou não sendo muito profícuo essa essa lavoura essa safra que eu a, que eu a, é, fui pegando retorno né se eles não vieram com aquilo que eu queria Entretanto, uma das indicações uh, do, do Antônio Gouveia uh, foi uma professora que trabalhava com um grupo de ex-presidiárias uh, na Unifesp, aqui em São Paulo. Aí eu liguei para ela, então, já derivei do Antônio para essa uh, professora, eu agradeço também na apresentação, uh, e ela falou, oh, vai ter uma live tal dia aí, talvez acho que é em outubro de 2020, que eu vou conversar com quatro ou cinco pessoas é, é, é, sobre mulheres no sistema prisional, egressas. E aí você vê a live e tal, falar ah, não vai me custar nada, ela, ela também escreveu um texto e acabou não, não performando, tá indo para o segundo livro, e eu fui ver essa live. Nessa live eu contei a Camila, a Gabriela e mais duas pessoas que ficaram pro, pro, talvez para esse segundo livro. E eu perguntei para essa professora, você podia me indicar essa, dar os dados, se eu posso conversar com elas? Né? Então, foi aleatório descobrir a Camila. Ela era uma dessas pessoas que estavam nessa live, elas estavam falando de um problema não de Covid, mas estava no meio do Covid. Então, naquele tempo, tudo... Você podia falar de inflação, você ia cair em Covid, porque a Covid era o assunto mor de todos nós. E eu entrei em contato com a Camila. O fato dela morar e trabalhar em Sapopemba abriu todo esse núcleo que eu estou te falando de Sapopemba. Ela fez metade do livro e eu fiz outra metade. Outra metade são outras pessoas. Alguns têm relação com a Sapopemba, uma professora Sandra, que não é do grupo dela, mas ela dá aula numa escola de Sapopemba, isso foi coincidência, apesar de ela morar em Santo André. Mas quem abriu isso, como eu cheguei até a Camila, Camila é uma pessoa sui generis, ela vive a Sapopemba, ela fala como pessoa de Sapopemba, ela tem um discurso, ela tem um approach, né? para eu, eu, eu cito isso naquela parte, do, quando eu estou falando, eu, eu não conseguiria fazer o que ela fez. Né? Ela teve alguns é, é, vieses, né, que a gente foi conversando, foi arrumando, mas foi ela que achou toda essa galera. Eu, falei, eu só pautei para ela, queria um coveiro, a gente só não conseguiu um coveiro. Coveiro foi muito, é, por várias revistas, eles ficou um, um ser, né? Enfermeiros, médicos e coveiros, que foram os mais mil sábios. Eu acabei falando, não, tá bom, eu vou para outros. Mas a gente pegou é, essas pessoas que estavam lá. E o núcleo central era uma feira que tinha lá em Sapopemba, numa avenida principal, dentro de uma, do lado de uma coada, de quase um quilômetro de extensão. E a gente foi conversando com quem passava por lá, então, a gente foi pegando os vários relatos. Então eu cheguei a minha co-líder aí, que eu falo para ela, você se não fosse você e o Quiles, né, o Alessandro Quiles, que fez um trabalho magistral, ele foi o responsável por pegar tudo do Zap e, e fazendo a é, traduzindo, né, passando para texto, né, que foi um trabalho hérculo dele, é, me ajudaram nessa nessa captação. Resumindo. Totalmente aleatório, mano Eu não, eu não saberia como chegar a Camila se eu fosse por outro caminho que não fosse essas indicações. Mas acho que quando você está trabalhando no núcleo, né? Se você fosse na Amazônia, você teria que chegar alguém lá que tivesse uma entrada numa aldeia ou tivesse entrada no setor industrial de Minas Gerais. E é como se eu fosse um pesquisador e fosse tecendo, né? Andando nesses caminhos para chegar a essas pessoas. Não sei se eu te respondi a sua pergunta, mas eu queria só pedir, Rogério, você situa para a gente, por favor, no tempo e no espaço, porque assim, então a gente tem essa chegada da, da pandemia meio que no Brasil ali, em meados, finalzinho de fevereiro, começo de março de 2020, né? E aí, como que foi entre começar a pandemia, você ter isso que você chama de essa, essa epifania, essa ideia desse projeto, conversar com esse colega historiador dentro do arquivo, conhecer essas pessoas, e esses encontros foram presenciais, foram online, situa um pouco para a gente no tempo e no espaço, só para a gente entender exatamente quanto demorou cada um desses processinhos que levaram ao livro? É, eu tenho uma coincidência de datas aí que que faz eu eu ter uma imersão um pouco diferente das pessoas. Por incrível que pareça, né? É, quando foi decretado o espaço aéreo, o Trump, presidente dos Estados Unidos, decretou é, que o espaço aéreo americano não poderia mais ter, ser acessado estava saindo da Islândia para vir para o Brasil. Aí eu saí da capital da Islândia, fui, a minha conexão era em Londres, no Rito, e eu fiquei umas 12 horas sem conseguir saber se eu ia pegar o avião para a América do Sul. Aí eu falava para as pessoas: oh, mano, eu, eu não estou indo para o UFK, eu estou indo aqui para o Brasil, América do Sul, não, não tem nada a ver, o avião não faz conexão, não vai passar pelo espaço aéreo. Então foi difícil explicar. Isso, e isso lá em. Quando, ainda, Rogério? Isso foi quando, isso quando? foi 11 de março. E, e a, foi, foi 12 de março, o ah. decreto foi 11 de março que a OMS saiu do status de epidemia, epidemia é quando é localizado, né e passou o status de pandemia. Então, oficialmente, para a OMS, a Covid virou uma epidemia, estou datando para ficar mais fácil. Sim. No dia 11, dia 12, eu estava com esse problema e a gente conseguiu ver a São Paulo. Eu cheguei em São Paulo dia 13, de madrugada por volta das seis da manhã, sem máscara, sem nada. Para mim, cara, eu saí de São Paulo no carnaval, o carnaval foi uma loucura, o Dória prometeu o maior carnaval do Brasil, teve 2 milhões e 500 mil pessoas na cidade de São Paulo, tanto que ali, ali que se deu o início da covid né praia aqui em São Paulo, pelo aeroporto, via o que aconteceu ah, na, no carnaval gigantesco que foi prometido pelo governador, e... Quando eu voltei, eu estava com aquela cabeça ainda, né? Eu, apesar de ter visto na televisão como estava sendo a crise na Itália. Mas a gente sempre pensa, é uma SARS, vai ser localizado a é epidemia, essas coisas não chegam no Brasil. Chegou por avião. E quando eu cheguei nessa manhã do dia 13, é, aqui em São Paulo, chegou... É porque a gente sabe que de manhã chega avião do mundo inteiro, né? Então, Daquele congestionamentozinho das 5 da manhã até as 10, tem um monte de avião. E chegaram dois de Fumitino da, da Itália. Só que essas pessoas chegaram de massa com uma gritaria na, na alfândega, quando você vai apresentar os passaportes, chorando, gente falando que tava com febre. Falei, mas que loucura é essa, né? Aí eu falei para minha esposa: vamos recuar, porque isso aqui já é Covid. Só que eu não tinha noção, da trans... ninguém tinha noção de transmissão, de nada dessas coisas, né? Nós recuamos, esperamos uns 40 minutos e passando gente chorando, com, tudo com máscara, eu falei, puta, vem da Itália, a gente já tinha visto via CNN Internacional, como estava lá, é a Covid. E aí, ato contínuo, 40... eu fiquei 14 dias de quarentena obrigatória, porque já tinha saído, saiu o lockdown no dia 17, e foi progredindo. Essas imagens ficaram alocadas na minha cabeça. Só que a gente, eu fui direto para o home office, continuei trabalhando e achei, o que, que é essa gripe? Isso aqui é uma SARS. né? Vai ter um picozinho, né? eu sempre pensei, picozinho, né? não é para ser jocoso, é um pico pequeno, provavelmente morre algumas pessoas, mas também morre gente de gripe, morre gente de infarto tal. Não é o discurso do governador e tal, mas essas coisas acontecem, a gente viu. Alguém nenhum eu peguei no passado e tal. E fui progredindo. A epifania veio quando deu pico lá para julho, é, julho agosto. Eu falei, nossa, isso aqui não vai, isso aqui é perigoso mesmo. Alguns autores falam o mesmo discurso que eu fiz. E em setembro, quando deu a mainada, eu falei, puta, eu tem tenho, eu tenho muita coisa para ser contada nessa história. Eu estava almoçando com a minha mãe e esse período que ela também ficou trancada, ela mora em outro município, ela estava com depressão, ela, e eu chamei ela para minha casa, vem passar uns 15 dias, ela nunca tinha vivido num período tão grande, vem passar uns 15 dias, estava eu, ela e minha esposa, aí nessa epifania, eu conversando com ela, ela falou, mãe, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos datar isso, nós precisamos conversar com as pessoas, e uh, um, onde eu moro, eu moro, eu consigo ver a rua, embaixo ela falou, está passando gente, estão entregando, a gente continua comendo, né? E aí eu falei, ah, eu vou fazer alguma coisa. Ela falou, o que que você vai fazer, meu filho? Eu falei, eu vou escrever um livro. Ela deu uma risada grande. Ela falou, você nunca escreveu nada, a não ser a sua dissertação de mestrado? Eu falei, vou tentar. E aí falou falei assim, começa a ligar para os seus, seus amigos, para a gente cuidar. E foi nesse momento que eu, ela ligando para um lado, eu ligando para o outro, que eu conectei, né? Comecei a conectar com o Antônio Gouveia, depois cheguei a Camila e fui pedindo coisas. Só que para uns eu pedia artigos, para outros eu pedia, eu pedia relatos. Falou, manda para o Zap mesmo eu fui acumulando, tem gente que me mandou 45 é, zaps 2, 3 minutos, tem gente que me mandou zap de 25 minutos, tem gente que eu gravei, então eu não sabia como captar, eu não sabia como fazer, e a Camila foi no, gravou tete a tete as pessoas, né? ela não fez nenhuma, que foi só uma que ela fez por vídeo, foi gravado, e ela gravava, me mandava os áudios, eu mandava para o Quiles, para o Alessandro Quiles, ele ia gravando, depois vinha para mim, vinha juntando, e mais tarde, quando a gente performou o livro, veio a Alessandra, que ajudou a gente a, como consultoria. Então, respondendo isso, foi essa bagunça. A epifania não acontece no momento. Você vai sendo maturado, né você vai sendo encocado A pergunta começa a ficar latente. Uma hora, pá, deu aquele boom. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu nem pensava que eu ia fazer... É... Eu, não, eu, não queria, eu, eu queria ser apolítico nesse livro, então eu queria trazer militar para falar, queria trazer professor, queria trazer gente de esquerda, gente de direita, o que eles faziam na sua vida e como se viraram nos 30, né? Então, era esse o objetivo. Tanto que eu, aqui a gente não discute, eu pensei mais baixo, a gente não falar sobre políticas públicas, o que a gente vai falar no nível 2. No nível 2, porque aí já tem uma visão maior do que foi a Covid, como foi a resposta do governo. Eu queria o cru que as pessoas falassem. A epifania veio disso, é eu saí da minha bolha. Perfeito, demais. Eu ia perguntar, eu queria perguntar um pouquinho mais sobre o livro mais para frente, mas uma dúvida que eu fiquei quando eu estava lendo o começo do livro, que você fala a respeito do projeto Reflexões, né? E aí eu queria saber se o livro seria o projeto Reflexões ou, projeto, ou o livro está dentro de um projeto maior chamado Projeto Reflexões. Só para ficar mais claro, eu, eu parto para o... É, eu escrevi um artigo Que vai para um livro da Unicamp é, E, e eu, nesse artigo Chama Invisíveis, Covid e Memórias né? Eu até cito essa, essa dicotomia O projeto Reflexões é maior é, como, como eu que estou investindo Pessoa física sobre ele né? é, Sobre ele e o projeto é, Eu já venho captando informações Sobre o governo Bolsonaro Desde começo de 2018 Não era governo Bolsonaro mas eu entendi, depois do tweet do general lá, que a gente ia ter um, algumas esquisitices na eleição de 2018. Então, eu estou captando diversos materiais. Eu tenho... Hoje deve ter uns 30 tera de informação. Eu tenho, tenho muita coisa guardada em nuvem. Guardada, mas não está indexada. Depois a gente pode conversar sobre esse assunto. E... O Reflexões, eu queria refletir sobre a sociedade brasileira, mas eu sou engenheiro, químico, fiz mestrado em engenharia, engenharia de produção, sou químico e eu tenho deficiências acadêmicas de sociologia, por exemplo. Então, eu me associo a outras pessoas, né? Outras pessoas me ensinam e eu aprendo todo dia com pessoas como vocês, da parte de história. Eu fico perguntando, perguntando, sou chato, pergunto para todo mundo, como é que é isso? Como é que funciona isso? Como é que é o negócio da Rússia agora vai ser um, um tema importante para a gente rediscutir, né? Quem que é? Quem então foi o Nicolau I, etc., etc.? Não vou entrar na história da Rússia, não. Então, uh, eu queria criar um projeto para começar a discutir uh, coisas atuais, né? E não era para escrever o livro da Covid, como eu falei para vocês, porque esse projeto era para discutir política e a entrada da extrema-direita no Brasil, como tinha acontecido com o Trump. Por eu ser de dados de TI, eu já, já tinha aprendido como é que funcionou aquela manipulação de dados no Facebook e no, uh, no Google, né? que eles usaram bastante na eleição de 2016, eu sabia que ia ter manipulação e eu comecei a estudar isso e guardar isso. Tem um vasto material que eu espero escrever alguma coisa ao final do governo atual. Então, para responder, enfaticamente, objetivamente, a COVID me levou a refletir. E aí eu abri um espaço para escrever a Covid. Acabou ficando um spin-off da minha ideia de reflexões muito maior. Tanto que o livro 2, a gente espera discutir políticas públicas dentro desses relatos, entendeu? Então, ele faz parte de um guarda-chuva. Agora, é muita pretensão minha falar que isso é grande. O projeto de reflexões é pequeno, ele precisa de apoio. E é por isso que, nesse momento, eu me sinto muito honrado de vocês olharem para mim e a gente poder... Ó, oh, existe alguém pensando, eu queria mais gente junto comigo, né? É, como é um projeto voluntário, as pessoas também têm muitas atividades para fazer, a gente não consegue remunerar, não consegue pensar. Então, vai andando um pouco devagar essa evolução. Mas o intuito era fazer a é, reflexão plural. Uma delas, acho que ficou grande, né? Por causa do livro, o livro engrandece essa parte, é, foi a Covid. Mas é como se fosse um produto de, de reflexão também. Aproveitando, então, pessoas, né, de como foi se desenvolvendo o livro, o projeto, eu sei que do, no livro você acabou citando é, a Camila e o Alessandro, que transcreveu né, as, as entrevistas. É, tinha mais alguém aí nessa equipe, vamos dizer, e, e qual, qual era o financiamento? Vocês têm algum financiamento ou foi como você falou, foi uma coisa voluntária de quem estava ali, quem você conhecia e conseguiu conversar para fazer o projeto? o é, financiamento eu vou te responder fácil eu falei assim eu coloquei na minha cabeça que eu ia usar o 13º de 2020 eu peguei meu 13º falando não vou usar é, e mais um pouco as coisas eu cheguei a um número mágico aí 10 mil reais é, então foi esse dinheiro que eu usei e acabou sendo esse, esse valor mesmo é, para usar isso daí então esse dinheiro ele foi dividido em três partes Primeira parte, pré-produção. Na pré-produção, apoio total do Quiles, do Alessandro e da Camila Eles receberam é, uma parte. É, não vou denominar o valor que eles receberam, mas cada entrevista tinha uma remuneração e cada degravação é, ou transcrição né, é, tinha também um valor e eles receberam por, esses, por esse trabalho. Até porque a transcrição é um trabalho muito duro e demora, e também as entrevistas, é, tem uma arte da, da Camila, ela tinha que tomar um lanche, tinha que se deslocar, fazer alguma coisa, gastar um tempo dela, eu, e ela estava estudando, estava precisando de um, um, um acerto que a gente fez, é, por isso que eu não vou falar de valores, mas foi legal para ela e para mim, eu, eu sabia que não, nada, eu, não, eu também não posso pegar tudo, é, voluntariamente E isso acho que ajudou ela ficou mais contente Ela saiu, oh, me dá mais, me dá mais Acabou incentivando ela a trazer bastante coisa é, Nesse caso E eu tive outros gastos porque Eu tive gastos para essa produção né? é, Que eu chamei de pré-produção Ficou mais ou menos entre 3 mil reais Tive um gasto jurídico Porque eu tive um apoio é, Foi muito importante ter esse, esse, esse apoio jurídico para os termos, para o que eu tinha que falar, para não, eu não me engavetar com escrever e tomar um processo futuro. Eu gastei mais R$ 2 no jurídico, aí deu sim. A produção do livro, agora especificamente falando, que foi a contratação uh, da editora, R$ mil, reais, dá R$ 7 mil, dá R$ 8 E aí eu gastei mais dois mil quando o livro saiu, dia 27 é de setembro do ano passado, 2021, eu fui impulsionando e fui contratando live, fui fazendo um monte de coisa, gastei mais aí uns 2.500, não deu uns 10.500, alguma coisa. E aí esse valor veio do meu décimo terceiro, que eu falei: olha, eu vou separar, eu preciso fazer, é, eu tenho essa ideia. E, e ter ideia, tá? eu agora eu vou falar um princípio de startup: ter ideia, todo mundo tem. Agora, vamos executar? Vamos colocar na rua? Vamos apresentar? Vamos fazer sair? Então, esse é o meu lado empreendedor aí de, de colocar o carro na rua, não saber onde o carro tá andando, mas ficar perguntando, direcionando, arrumando, buscar apoio. E tem uma pessoa que eu preciso citar, que é a Alessandra, é, ela me ajudou muito quando eu tive esses problemas de, de texto, e junto com o professor também que ajudou a gente, é que você tem que citar o nome dele especificamente, só um assim. minutinho. a Alessandra do Vale Castro e o professor doutor Sérgio Roberto Silveira, tenho que citar eles nominalmente, e eles foram tipo os gurus é, me ajudando, a Alessandra trabalhou com mais mão no material, e quando eu tinha dúvidas muito existenciais, eu falava com o professor Roberto, o é, professor Sérgio. É, eles me ajudaram bastante, ela é da USP, é, e a Alessandra ela tem mestrado em literatura. Bom, certinho, então, agora que eu acho que ficou mais claro as pessoas que estavam participando aí do projeto, né? Eu queria perguntar mais especificamente, então, desse processo de entrevista, né? Porque a gente tem o produto final, que foi o livro. Mas eu queria entender um pouquinho mais uh, como é que foi, tanto que você contou você é, anteriormente, um pouquinho sobre essas conversas no WhatsApp, né? Então eu queria saber assim: é, como é que foi esse relatos? Você entrou em contato com pessoas, como você falou, de forma aleatória, perguntando sobre como foi a experiência delas na Covid, pelo WhatsApp. E aí elas mandaram texto, mandaram áudio, ou você perguntou para pessoas específicas que você já já queria saber alguma coisa específica. Então, eu queria primeiro saber esse contato que você teve com essas pessoas por WhatsApp e depois a questão da Camila, né? Porque, pelo que eu percebi, a Camila não conversou por WhatsApp assim como você. Ela foi, estava ali na rua, na, na feira, e perguntou para as pessoas e fez uma entrevista ali de história oral com essas pessoas. Então, eu queria saber primeiro é, essa, co, essa coleta de dados, vamos dizer assim, essa coleta uh, dos depoimentos das pessoas, como é que ela funcionou assim, cada estágio? Então, a gente, a gente divide o, o trabalho em dois grupos, né? A Camila, ela fez... Eu vou falar primeiro da Camila, depois eu falo do meu processo. A Camila, quando eu conversei com ela, eu entendi que ela não iria produzir textos papel, né, escrito. E falei: Camila, é, tu fala, tu articula muito bem, você tem a jogadinha da linguagem é, do pessoal lá da, do Sapopemba. E eu estou falando isso não por ser elitista ou com qualquer outra coisa. É que quem está inserido no meio sabe <risos> falar a linguagem do meio. E eu tinha interesse em falar mais com mulheres. Por que falar mais com mulheres? Mulher tem menos na minha cabeça, e depois disso acabou se provando também. Mulher, ela, ela, mulher com mulher, elas trocam mais intimidades. Eu, a gente vê mais sentimento As histórias, você vê falando de mãe, de coisas assim, elas são muito mais enriquecedoras, elas não têm vergonha. Se fosse um homem falando com uma mulher, teria uma barreira grande ainda mais eu que não tenho esse vocabulário próprio da periferia, eu não consigo falar muita coisa, eu entendo que eles estão falando, mas é como se eu estivesse falando com português, né? eu tenho uma diferença de dialetos vamos dizer assim. É, eu entendo perfeitamente isso. E aí, como ela estava com proximidade, ela conhecia, por exemplo, alguns dessas pessoas que ela entrevistou, são colegas dela, ela conhece, outros são conhecidos da feira, ela tinha uma lojinha na frente da feira, outros são conhecidos de conhecidos. Então, ela, eu, eu tracei um perfil de quem eu achava interessante ela fazer a, a entrevista. Eu passei um, um roteirinho de perguntas que ela deveria seguir, né? Tanto que como foi o seu primeiro contato com a Covid, o que que a afetou você em termos pessoais? Você viu a morte chegando? Como é que foi financeiramente para você esse tempo? Então todo mundo fala do, do benefício, né? Você, você vê que a maioria delas, você vê que tem esse, esse roteirinho meio cristalizado. Ela saiu muito, né? Como um disso, mas ela tinha esse roteiro, uh, e aí ela usava a base da feira, ou ela era esteticista, não, ela meio período a trabalhar com unhas, né? Fazia unha, então ela tinha o um bloquinho dela, ela ligava o celular, e ia fazendo a unha, e a conversa era como se fosse uma naturalidade bastante é, grande, né? Então... Por isso que a gente conseguiu captar bastante detalhe das vidas das pessoas e até apreensões. A entrevista da pastora foi na igreja da, da pastora, etc. etc Então, esse núcleo de captação foram entrevistas. Ela gravava no celular dela e aí vinha um pacote, às vezes duas gravações, chegaram ela chegou de duas a cinco, às vezes não era no mesmo dia, ela complementava. Ela me mandava um pacote e aí esse pacote eu transmitia para o Alessandro Kyrgios fazer a transliteração disso. No meu caso foi mais plural isso, porque eu, eu pedi artigos, algum eu conversei pelo Zap e outros eu filmei. Então a, os artigos eles não performaram, não tem nenhum aí, eu não vou comentar sobre os artigos. Mas as entrevistas era do jeito que nós estamos fazendo agora, eu liguei e fiz entrevistas e fui conversando. As minhas entrevistas são muito longas, tem entrevista de três horas. Eu não consigo é, ou devia ser mais sintético, mas eu não sou treinado para isso. Então, vários várias dificuldades, né? Mas aí eu sempre marcava um sabadão, porque as pessoas não sentiam. Eu colocava uma cerveja, mandava uma cerveja para o outro lado lá, para eles tomarem, e a gente ia batendo um papo, café, como se fosse uma coisa. Isso funcionou bastante. É, e as outras, eu, é, do Zap, é, eu conversava com as pessoas e... ó Estou te fazendo essa pergunta, é a pessoa respondia aquilo, cinco, seis, sete minutos. Oh, não gostei disso, me explica melhor. Aí, eu... Então, ficou muito entrelaçado, isso foi um problema para depois entrelaçar. E para abordar essas pessoas, é... a gente sempre mandava uma carta-convite, ou um e-mail-convite, ou um áudio-convite, alguma coisa assim, e explicava, foi muito difícil explicar no começo quem eu era, o que eu queria fazer, tinha tive uma dificuldade imensa. Tanto que eu tentei, eu conversei mais ou menos com 130 pessoas e tive 60 respostas, né? Então, eu perdi metade. É, a pessoa que está louco? Eu vou falar sobre isso. A extrema-direita é, chegou a entregar, falou, não, pode tirar, não quero que publique, não vou dar a atenção. Uma pessoa que tinha feito um relato maravilhoso sobre, é, falando sobre espiritismo em hospital, ela falou, não quero publicar isso. Eu falei, mas por que você não quer? Não, não quero, tira isso daí. E acabou me, tira, é, é, me deletando do Instagram. Aconteceram coisas assim, entendeu? As pessoas acham que ah, não quero falar, não quero expor. E eu estava falando sobre pessoas né, que, que curam, sabe? Coisas assim muito interessantes sobre a espiritualidade, né? Cada um acredita na sua. Mas eu acho que esse, essa transcendência entre vida e morte ah, nos leva a ver coisas as pessoas bem de acordo com a sua a opção religiosa, e... Talvez existam, não estão aqui para conformar. Então, tive esse tipo de coisa. Então, é, a parte da Camila foi mais estruturada, essa captação, e a minha foi completamente louca. E aí eu, eu fui estruturando no papel, trazendo quando eu perguntava. E eu ainda ligava, ó, oh, cara, estou mudando alguma coisa, tá bom assim, e ao final eu remiti todos os textos para as pessoas lerem, uh, porque, ó, vou publicar. E aí na última o advogado me falou manda lá eles assinam essa o que ficou o texto lá e você manda o termo o termo é bastante fechadinho para a gente não ter problema depois de por isso que virou uma obra comercial né quando você é acadêmico você acha que você tem menos rigor mas ele falou segura você pode tomar processo eu não queria tomar e até hoje tá todo mundo já leu o livro gostou né alguns falam não mas não está bem colocado, ah, mas aí teve edição, não, não tem como fazer tudo, né? Que nem entrevista que você dá com o um veículo, não vai ficar as três horas que você deu, não tem que fazer uma edição. Aí resolvemos isso e o livro aí, já teve sua vida própria, tá? chegando a 400 vendidos nessa última semana, eu vou bater o réu, eu, eu vou fechar a edição dele com mil em um ano e meio. Essa é a nossa proposição. A gente tem muito interesse com essa questão que você comentou, dessa transformação, essa passagem da transformação, do relato que sai da boca das pessoas, que é gravado em uma ferramenta, o WhatsApp, ou qualquer outra ferramenta digital, passa por, uns transcri por um transcritor, chega a você e se transforma num, num outro texto, né? que você, você fala de um processo de tecer, é, tecer novos tecidos né? narrativos. Mas antes a disso... É do professor Sérgio, é ele que falou para ele... mim ele falou você tem que aprender a fazer a tecer um novo texto, né? Aí vai tecendo um novo texto. Mas antes da gente entrar nisso, Rogério, eu só queria pedir se você conseguiria explicar para a gente um pouco melhor esses seus cri os critérios prévios para selecionar esse público. Porque você fala, você falou dessa questão das mulheres, que eu compreendo, você falou no começo da questão de que queria incluir um coveiro, no, na parte final do livro você fala que queria ter, você tem esse objetivo de, você chamou de apolítico, de... Trazer de pessoas de diferentes espectros ideológicos, né? Como foi exatamente isso? Quais eram os grupos que você queria ou não conversar? Porque Qual que é o seu desenho, antes da entrevista em si, de, assim, os seus objetivos, quem você queria ouvir? Quem foram essas pessoas específicas que você buscou? É, Se eu uma... Eu Oi, posso eu... só complementar nisso que o Ian falou, né? Que você falou dessas pessoas depois que você responder eu queria saber também como é que você chegou a elas né porque pelo que eu entendi a Camila por exemplo ela já meio que conhecia as pessoas que ela entrevistou ou pelo menos tinha é, alguma aproximação E eu queria saber depois que você explicar melhor qual era esse perfil né como você colocou de, de entrevistado como é que você chegou neles no WhatsApp deles no e-mail deles enfim é isso é, então, uh, se eu fosse brincar com vocês, eu falava que a teoria do crazy horse, né? bota o carro para correr, o que você agarrar, você pega. É, eu tinha bem claro para mim que eu não queria ter classe média. Não queria. Por que, que eu não queria ter classe média? Porque classe média eu conheço, eu sei, e as histórias lá é mais do mesmo. né? Se você pegar um, um padrão aí, você vai vai ver, o cara tá comprando no iFood, blá, blá, blá. Eu não vou falar de mal de classe média, eu sou classe média. Apesar que eu não comprei nada para o iFood, eu, eu aprendi a cozinhar dentro da minha casa. Então, tem experiências interessantes, transcendentes de, de classe média. Eu falei, não, mas eu não quero falar sobre classe, classe média. primeira coisa que eu fiz, eu falei, o que que está saindo no mercado, meio editorial? Aí saiu muito livrinho, é, desculpa, não vou falar livro. Saiu muito livro que falava sobre analistas falando do que vai ser o pós-Covid. falei, como é que você vai falar de pós-Covid em abril de 2020? né Não tinha muito sentido. Mas o mercado editorial achou interessante colocar vários autores falando sobre isso. Saiu coisas de é, políticos falando, né? Falando de beleza. Mas eu não via um livro falando do povão. Mas eu também não sei o que é povão. Então eu falo assim: eu fiz uma divisão clara. Home office e não home office. É, para mim eu queria saber quem, como é que viviam os home offices, né? Os não home offices, as pessoas que saíram para trabalhar ou que tinham uma ideia dessa dicotomia entre saúde e cultura, como a Andriele falou. A Andriele, ela é quase um ventrílogo daquilo que eu penso. esse texto demorou muito para sair o texto número um, que é o que encabeça os textos. Ele parece um texto mais ingênuo de quem está é, comentando, mas foi um texto dolorido para ela escrever, é, e a gente falar daquela moeda girando. né então como eu escolhi isso? É, não classe média. É, não, não quer dizer que não tenha classe média nos que é, escreveram. A parte da Camila, ela conhecia mais ou menos. Alguns Ela teve indicação de alguns da comunidade lá que ela mora, ela foi achando ali, né? Oh, estou fazendo, então vai passando. Ela foi andando e não mais do que uma indicação de uma indicação do, do que ela achou dentro dos perfis profissionais que eu passei para ela. A Marli não era um perfil, por exemplo. A Marli é uma varredora de rua. Eu, eu não tinha pensado de uma varredora de rua. Né? E isso é novamente a cabeça de classe média. Você pensa numa varredora de rua? Você está preocupado com quem está varrendo na rua? E ela fala uma coisa maravilhosa que eu sou invisível para as pessoas. Até para mim era. Quando eu li, quando eu ouvi, o que ela escreveu foi, nossa, eu tô estou arrepia, tô arrepiado agora de novo, do que fala aquela mulher e grávida de novo do quarto filho. No meu caso, agora voltar para o meu núcleo, né? as pessoas, eu também é, fui conversando com outras pessoas. O Estevam é um amigo meu, ele é de 30 anos, eu estudei com ele na USP, né? E ele teve uma vida, fez outras coisas, morou no Japão, depois virou empresário e agora tá, é motorista de Uber. Como ele anda de Uber, eu falei, cara, você anda com muita gente. Vai indicando pessoas. Ele me indicou bastante gente e a gente foi. Para arrematar sua pergunta, antes de falar da transliteração, como eu formou o texto que a sua pergunta, aí eu vou terminar a sua. Crazy Horse total agora. Aonde está o Crazy Horse? Fazia convite, o que viesse eu ia analisar depois. Por isso que eu tenho hoje, eu, eu falei 60 na época, eu já tenho 80. É, 80 textos. E aí, depois, vão me, me perguntar sobre o critério que eu escolhi. A gente volta depois, se vocês fizeram. Então, Crazy, crazy Wars para isso, para eu fazer essa captação eu falo, eu traz e depois eu vejo o que entra. E esse processo de tecer texto é, foi muito dolorido para mim. Porque eu não escrevia. E aí, eu resolvi fazer o que a Alessandra fala, a coisa mais difícil que uma pessoa poderia fazer que não tem experiência em escrever texto. E escrever em primeira pessoa como se eu fosse a própria pessoa. Você é louco de fazer isso. Eu falo, não, eu vou fazer porque eu ouço o áudio deles e aí eu, eu vejo o que estão fazendo, eu vou tentar escrever. Então, esse texto não é 100% a, a, a, o testemunho deles. Ali tem a mão minha. É uma interpretação minha, tanto que os textos estão todos com os créditos para mim, dos quais tem a entrevista, eu coloco o crédito na entrevista que ela, ela ou eu fizemos ou foram textos entregues, como o da Andriele, por exemplo. E essa pessoa, ela está a alma dela, só que a organização, a minha, a transliteração é do Quiles e a minha parte de escrever o final. Por isso, todo cuidado que eu falei para você na pergunta anterior de apresentar para ela, para todos eles, no processo. E para escrever, você pode imaginar uma pilha de papel sendo rasgado. Eu sou muito mal em escrever no, no Word. Eu escrevo em papel ainda. aí Eu vou escrevendo, jogo fora. Quando eu tenho uma coisa melhor, passo para o Word. E aí eu preciso imprimir o Word para continuar arrumando. É uma coisa ridícula isso no século XXI, mas eu escrevo assim. Pode ser parecer do meu trabalho, eu escrevo dessa forma. Eu primeiro, escrevo no papel, eu escrevo um esqueletão, aonde o começo, o meio, o fim, aí eu bloco, e depois eu vou fazendo parágrafo a parágrafo, vou juntando as coisas. Imprimo tudo, aí pego tudo, escrevo o que eu não escrevo lá, escrevo para cá, e acerto. Só que esse processo foram um seis meses. É, era para a gente ter entrega em janeiro de 2021 eu fui entregar em setembro. Aliás, setembro foi foi eu fui entregar em, em ju... final de junho. Aí tem todo o processo de produção, capa, etc. E só saiu dia 27. Então, para responder para vocês, como foi esse processo de fazer os textos? Foram oficinas, fiz quatro meses de oficinas com a Alessandra. Ela mandava tá um lixo volta. Não tá bom, volta, volta, volta, volta. Imagina, assim, se fosse um filme aquele meme que faz assim, ó, ó volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, Foram uns quatro meses voltando, fazendo, até que ela falou que tava com nota oito. Falei, cara, vai com oito agora, porque não tem mais tempo. Nós estamos relendo tudo isso, vamos voltar, quando fizer cinco anos, a gente vai fazer a edição de luxo desse, com mais coisa, com mais coisa que a gente já tá, tô separando uma pastinha, a gente vai ajeitar, vamos acertar o que aconteceu nessa época e vamos fazer um capítulo só das políticas públicas, essas coisas. Mas esse foi um trabalho é, experimental para a gente cravar a primeira onda e tudo o que aconteceu com essas diversas personalidades que aí estão dando voz a quem nunca teria voz. Muito bom. Estou aqui impressionada aqui com o seu trabalho, tanto tempo escrevendo ainda. Mas um pouquinho... Se você me perguntasse isso lá em 2000 e setembro de 2020, eu não saberia te responder. Esse é um processo que eu fui caminhando com meus fantasmas sentados aqui no meu ombro. Um falando, tá ruim. Outro falando, fecha essa coisa. Uhum. Eu ia falar um palavrão, mas não vou. Outro, vai. Aí as pessoas me ligando, quando você vai publicar? Eu falo, calma, o meu vai estar. Tive tudo isso no meio. Então, você tem que saber administrar um monte de coisa. E esse processo, eu tenho 53 anos, cara, mas, cara, eu acho que eu, sabe, eu melhorei como pessoa, entender, muita coisa, e não tenho uh, ambições políticas, mas eu vi muita coisa que poderia ser melhorada. Essa reflexão, ela deveria ter essa meta-análise para a gente falar, por o que, que sai daí? Tem muita coisa, eu não consegui parar para fazer essa meta-análise do que eu vi lá, Sim, sim. E, então, aproveitando já que você falou que tem muita coisa, né? Só pra gente resumir, então, então, tipo, esse contato que você teve com, com essas pessoas que mandaram os relatos, foi mais na indicação, no boca a boca, e aí você conseguiu esses relatos. Eu queria saber assim, quantos pensa, relatos. Oh, Amanda, pensa uma coisa, nós estamos numa pandemia. Sim. A gente não tinha relações sociais pra tá ir num bar. Se você vai num bar, é. você fala pra 20 pessoas ali que estão, ô, oh, tô escrevendo uma porra aí. Aí o cara, não tinha bar, né? Era uma coisa... A gente hoje, falando, a gente tem uma outra dimensão. E se você for pan pandemia social, a gente se encontrava. Imagine, acabou isso. Como que você encontra as pessoas, entendeu? É, não, tinha, essa, tinha essa dimensão. A gente esquece disso. Eu queria perguntar, então, se... É, como, acho que... O, o principal, a principal forma de, de você entrar em contato com essas pessoas foi através das redes sociais, né? Seja por WhatsApp, e-mail, ou até é, essas próprias entrevistas que você falou, que você mandava cerveja lá na casa da pessoa que você ia entrevistar, e vocês entrevistavam igual a gente está fazendo aqui em vídeo. Então, eu queria saber, primeiro, uh, como foi isso, assim, essa relação com as redes sociais, se elas ajudaram e talvez por você ter a sua experiência em TI, se isso ajudou a você também, ou se nesse momento não, não fez muita diferença, né? E, e eu queria saber quantos relatos vocês conseguiram no total, assim. Então, antes de, de publicar o livro, de transcrever, quantos relatos vocês tiveram? É, tanto das entrevistas, né? Porque você relata que foram mais ou menos umas 20 horas de entrevistas gravadas por aí. Então, com os relatos das entrevistas com os e-mails, o WhatsApp que você recebeu? Quantos relatos vocês tiveram, mais ou menos? E como é que vocês selecionaram os 18 que estão presentes no livro? Então, selecionaram, lá. Ah, beleza, a gente tem, por exemplo, 80 relatos. Uh, a gente vai separar eles por, é, de alguma forma? E se a gente separar, a gente vai fazer o primeiro livro, o segundo livro? Ou, ou isso foi meio que tudo ao mesmo tempo? E aí juntou os relatos e falou, ah, vamos publicar esses e depois a gente vê o que faz com os outros. Queria que você explicasse um pouquinho melhor como foi esse processo. Oh, redes sociais, eu não usei Facebook, pouquinha coisa. É, eu mais falava, ó, oh, tô captando, tô escrevendo livros, eu usei LinkedIn, LinkedIn para mim não serviu para nada. É, mas a única coisa que, que funcionou mesmo, eu, eu acredito que o WhatsApp mesmo, o Telegram, não usei. O WhatsApp é uma rede social e ela é uma rede social sui generis, né? Porque você aponta e fala com uma pessoa com ela, né? Então, eu me preparei para usar o WhatsApp e fazia discursos bonitinhos, vamos dizer assim, emocionais. E, e eu aprendi a fazer isso daí. que Você ficar com um negócio seco? É, então, ó, queríamos saber como é que foi sua vida, que emoções você teve, como você pensou... em em Deus nessa época e teve um, um fator muito grande né de pessoas que voltaram-se para Deus e pessoas que falam não Deus não existe né? teve os dois movimentos é, de descrença total e um movimento mais forte eu acho que foi mais forte esse dia apego a Deus né porque quando você começa a ver a sua existência com uma iminência de alguma coisa doença UTI morte isso é normal como você já deve ter né? vários estudos aí em história né então, para mim, é, foi o ADS. O ATS é muito bom, é, não é à toa que foi a ferramenta que definiu as eleições de 2018. Ele, ele fala mesmo, se você souber comunicar, né, é, ele fala direto e ele fura bloqueio. Você consegue em dois, três, no máximo três, eu já estou ligando para a pessoa e falando com ela, mesmo que eu não conheço. Camila foi dois ATS, já falei, fiz um encantamento, né, e aí nessa parte eu sou bom para vender o peixe. Mas eu tenho que ter um ponto para tirar. Então, o mais difícil foi, foi achar esses pontos, né? que Foram me dando e eu fui, como eu já contei, né? Algumas indicações, eu fui andando para dar esse tiro certinho, né? Quantos chegaram? Uh, para mim, eu acho que chegou em torno de 60, né? Entre artigos e. É, e grupamentos de áudio, né? Vamos dizer assim. Uh, e depois eu. Estava começando com o projeto de fazer o livro 2, chegaram mais uns 30 aí, então eu falei 80, mas eu contei, deve ter aí, sei lá, se eu for pegar tudo que está chegando, alguma coisa aí, uns um 100 bolinhas, 100, 0, 0, estão dentro. É, da primeira onda eu tenho 80, eu usei 18, então eu tenho muito mais que o triplo aí para poder trabalhar. Para a segunda onda, mais uns 20 eu acho que a segunda, porque você fez algumas você encadeou, eu acho que a terceira pergunta era como eu fiz a escolha, né? Ou tem mais alguma outra? A escolha é, foi um processo dolorido que eu fiz junto com a Alessandra. A Alessandra, ela ficou durante muito tempo lendo as minhas evoluções, como eu comentei com vocês, né? E ela falou assim, ó, o que, que você... Ela fazia sempre essa pergunta. O que você quer que caia sobre mim, sobre mim, pessoa? porque essa escolha vai refletir as minhas, a minha, o meu posicionamento social. Mal ou bem, aquilo que eu escolhi reflete dentro do meu posicionamento social. E eu falava, eu quero que tenha um militar aí. Eu sou ex-oficial do Exército, ICPUR, hoje não tenho nada com militarismo, não sigo mais redes sociais dele depois de 2018, mas eu tive formação militar sou oficial do Exército Brasileiro. E tem muitos colegas que também foram, eu os convidei, convidei sim. Um até me entregou um texto muito legal sobre a economia na bolsa tal, que esse daqui vai, e tem esse PM que eu contei, e os outros dois, não, três, né? não quiseram é, declinar dos meus convites. Então, eu queria que tivesse essa posição da extrema-direita mesmo, no livro, queria que tivesse ali, falando o que, que tem que ser vacina, se é vacina, essas coisas. Não teve. Também queria que tivesse mais mulheres, pelo motivo que eu já contei. Mas a escolha final, né? Vamos botar só para escolha final: é o seguinte. Múltiplas profissões, não ficar só em saúde. Eu tenho uma enfermeira e tenho uma médica. As duas são na linha de frente, são de UTI. Então, para mim, eu estava atendendo a essa mensagem, né? Se bem que elas foram muito mais do que isso. E eu não queria só que um, um relato tivesse um, um assunto só. Ah, vou falar só como funciona a UTI. Eu quero saber como funciona a mulher que trabalha na UTI. No caso, são duas. É uma médica e uma enfermeira. A médica é GLBT. Ela é tem uma mulher, ela conta que ela pegou, tem esse bem que falou. Posso falar sobre isso, Rogério? Deve. Fale sobre uh, o seu relacionamento com a sua esposa. Ela conta que com um Covid... A mulher ficou perto dela, né? tá está falando especificamente da Gabriela. A outra senhora é uma senhora mesmo, e ela ela falou um temor dela quando ela recusou um uh, um convidado. Ela fala, recusei e não um problema com a amiga dela. Ela conta lá, isso está escrito. Então, a, as minhas, uh, os meus textos, eu queria mostrar como são as pessoas ela tem um veio da sua profissão mas tem um monte de colateridades que estão aí inclusive dilemas pessoais eles estão presentes eu quis pôr a Cláudia Souza conta do abrigo que ela teve com as filhas dela e entrou numa delegacia para salvar as crianças dela né ou, ou o que ela achava de risco e essa mesma delegacia onde trabalha a delegada acho que elas não se encontraram né porque essa é do é 69 DP lá em Sapopemba. Então, eu queria que essas histórias elas fossem plurais, tendo um veio da profissão, para ela contar o que elas faziam, para elas estavam saindo à rua, e o que envolvia a cabeça da pessoa naqueles momentos. Então, eu peguei múltiplas profissões, 65% mulheres, 75% homens, e que contassem para mim algo que fosse como, se eu, ao final do livro, eu, eu poderia ter várias visões daquilo que aconteceram. E colaterais importantes, com igreja, com não igreja, com volta no médico, com gravidez, com a percepção de como elas eram olhadas, a Marli, volta a falar da Marli. Ah, o único que eu deixei mais puro foi o do Billy, que o Billy é um fanfarrão, vamos dizer assim, até falou, você é o cara mais engraçado, e esse cara, eu conheço ele pessoalmente, três vezes eu fui falar com ele, o cara é uma figura, então... Nas lives que a gente fez, a gente fez três lives são gravadas, falou, cara, conta as histórias. Então, a, a história dele continuou e ele vai aparecer de novo no livro 2, porque ele tem uma mudança enorme é, na vida dele. E aí a gente vai contar essa história. Então, é, para resumir essa sua pergunta, qual foi o critério, eu procurei, de novo, não classe média, tirei algumas classes médias, pessoas que contassem uma história plural, tivesse alguns dilemas para ser resolvidos aí, e teve dilema que não foi, e as nossas vidas a gente às vezes não resolve os dilemas, mas que ao final disso, esse livro, quem lê daqui a 10 anos, está datado, é primeira onda, fiz questão de colocar a primeira onda, vai entender o que é a primeira onda, que é muito diferente com o que aconteceu com a Gama, que é muito diferente do que está acontecendo com a com agora, isso aqui é só a primeira onda. É... Eu não sei se as pessoas vão entender isso no futuro. Não sei como é que vai ser, mas eu, eu gostaria de fazer um chamado segunda onda e uma terceira onda. junto a Gama junto com a Delta e com a Omnicom. São momentos diferentes, com percepções diferentes e a vacina andando no meio, né? para as outras duas ela tem aí. Então, para resumir, é, é, tinha que ser plural e ter dilemas né, nesse negócio. E pessoas que foram à rua. É, eu, queria, eu queria conhecer essa. No final das contas, pessoas que se a gente nunca tivesse datado elas e conversando com elas, nunca a gente teria a oportunidade de conhecer a Marli, conhecer a Gabriela, conhecer o Estevam, etc. Eu queria perguntar daqui a pouco sobre o projeto Reflexões, Rogério, mas primeiro eu fiquei curioso, você falou desse projeto do segundo livro, do terceiro livro, e aí eu te pergunto, tem fim? Como é que é? conforme a pandemia vai se estendendo e talvez se transforme numa endemia, não sei, como que você projeta, assim, os próximos passos com relação a esse projeto da Covid, especificamente? É, então, eu estava conversando sobre financiamento, né, com a Amanda antes do da gente, então fazendo o pré-aquecimento, eu falei, cara, depende de grana, né? É, eu estou escrevendo um livro agora, que você sabe que é da semana de 22, é, eu tenho algumas algumas ideias para as reflexões. Né? 22, é, para mim, é um, é um ponto fundamental para discutir. E esse livro vai sair atemporal de novo, porque a semana de 22 foi agora. Há 10 dias atrás eu vou perder o tempo de novo. De novo. É, eu tenho vontade de discutir que foi a década de 60. Né? Tivemos um movimento grande em 68, o golpe de Estado em 64, AI-5 em 69, e eu nasci em 68. Então, para mim... Tenho as reflexões. Eu não sei a qual tempo que eu vou conseguir fazer essas coisas, mas estão aqui já tem. Já, o de 22 já tá a caminho, nós tamo, vamos terminar em, em maio. E a Covid-2 eu consigo produzir ainda. Eu não sei se eu consigo produzir com um livro editorial da com essa categoria aqui, com essa capa, com capa lustrosa, com diagramação, foto. Então eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse night aqui. É, por causa dos outros, com, o compromisso que eu assumi com 22. É, e tudo que eu tenho guardado nos meus terabytes aí, eu vou escrever sobre o governo Bolsonaro depois. Depois quando? Não sei. É, o Hélio Gaspi escreveu sobre a ditadura, ficou 10 anos escrevendo. Eu não sei quando que vai sair isso daí. Eu preciso ter um pouco mais maturidade no texto. Agora, respondendo a sua pergunta, é, eu sou um pouco acumulador de dados e eu consigo fazer isso com uma maestria melhor que as pessoas normal, porque eu sei é, classificar os dados e guardando, né, e fazer nuvem. Então, eles estão guardados, tudo, replicando as coisas, então eu não perderia os meus dados, né. Aí é um convite que eu faço para vocês, historiadores, né? Quem está me ouvindo no futuro, vê a minha camisa aqui, quer fazer um Covid, botar seu nome aqui embaixo, o Covid-2, né? Cara me manda um, um e-mail, me acha aí, vocês vão ter dados aí. Eu quero parceiros. E a única coisa que eu posso dar para esses parceiros hoje, ou remunerar, como remunerei o, o Kiles, né, me ajudar no, no processo manual de fazer entrevistas, essas coisas, ou dar um nome como co-organizador, que quer trabalhar, manda que tá, vai se formar, quer fazer o dois comigo agora, tá o convite. A gente tem, eu tenho... 60 textos para botar na sua mão, para você, Ian, não sei o que você vai fazer, vamos trabalhar junto? Eu, eu, sou, eu sou um cara que tem que fazer convite. Vou fazer convite, estou convidando, e estou convidando você que está me ouvindo aí. Vamos fazer o, o gama barra a Delta? Vamos fazer o, o, o, o ômicron? Eu preciso de ajuda, eu não tenho. Eu não sou um octópode, né? tenho oito, oito braços, meus bracinhos estão assim, né? Nem... E eu preciso de ajuda. Né? Então, para continuar respondendo agora a você especificamente, eu preciso de ajuda. Do mesma forma que os outros ajudaram. Os outros estão com outros compromissos agora, fazendo outras coisas. E nem é bom fazer com a mesma equipe. Eu queria outras visões, outros jeitos de pensar, escrever com uma outra alma. Mas a Alessandra vem comigo, e aí ela sempre foi uma pessoa, ela é consultora mesmo, acho que destino a trazer a Alessandra e novas pessoas, novos autores. Eu estou em busca de alguma pessoa para me ajudar no livro 2. Assim como no livro 3, é uma pós-doc de literatura francesa que está fazendo a curadoria. Então, como eu falei logo no começo, eu não sou sociólogo, eu não sou historiador, eu preciso dessas pessoas, eu sou empreendedor. Eu faço acontecer, né? Eu faço chegar até o final, com muito custo, com um certo problema ainda de escrita, mas eu não tenho medo de errar, não tenho medo de falar, olha, está errado o seu texto, fala tudo bem, me ajude a corrigir, na segunda versão vai estar melhor. E depois que eu descobri que o Sérgio Borat de Holanda escreveu o primeiro livro dele, Raízes, e depois Raul escreveu o outro, né, entre aspas, cara, um mundo está em evolução, eu datei, o livro está aí, vai ajudar bastante gente, quando tiver mais condições, a gente faz uma coisa melhor em termos assim, de deixar ele mais organizado, não que não esteja, mas de deixar melhor, assim, é, eu falo mais profundidade, vamos dizer. Mas é isso, eu, eu, preciso, eu preciso de parceiros para o Projeto Reflexões. O Projeto Reflexões ele nasceu dessa ideia de discutir ideias. 22, década de 60, a Covid, governo Bolsonaro, a guerra da Rússia. Vamos ver o que vai acontecer. Na Rússia não, na Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Eu estou aberto para parceria. Tanto que os meus livros sempre que vai sair agora eu organizando essa parte mais editorial, empreendedora, e algum curador dando aquela melhor arrumação na, nos conteúdos. Tem uma coisa interessante que você fala, Rogério, que é, eu não sou sociólogo, não sou historiador, mas eu sou empreendedor. E, assim, embora todo esse processo de reunião, de coleta, de entrevista, transcrição, escrita, editoração, sejam coisas novas, você traz muito essa ideia de, do empreendedorismo e de ser empreendedor como uma espécie de uma experiência prévia que te ajuda a colocar esses projetos na prática. Então, eu queria pedir, só para você explicar um pouco melhor, para ficar registrado, o que exatamente você quer dizer com o empreendedorismo? Assim, o que você considera na sua trajetória de vida profissional ou pessoal anterior, com projetos determinantes assim, que ajudaram a construir esse projeto? Por mais que na prática você não seja historiador ou não seja sociólogo. É... Para ser soci... historiador, agora a profissão foi regulamentada. Né? Então, se eu for historiador, eu teria que passar um processo de graduação, Graduação como a Amanda está terminando, e existe todo um pré-requisito acadêmico para ser historiador. Eu poderia ser um historiador anônimo? Anônimo não, como se é? chama? É... Quando não, é, não, é... não faz a graduação, mas vira... Esqueci, um... me fugiu a palavra. É... E sociologia mesmo né? é autodidata. Um, autodidata, né? Mas eu acho muito difícil, eu acho que uh, eu respeito a academia, eu respeito o construto científico do que tem nas matérias historiografia, que você tem que estudar, você tem que saber as bases para que você não fale bobagem. Então, eu tenho muito cuidado quando eu vou fazer alguma afirmação, para oh, tá está certo que eu estou pensando? Às vezes, oh, você, você construiu o seu raciocínio... É, isso se chama isso. Ah, tem um nome para isso? Aí é os caras falam, isso se chama isso. Então, eu vou descobrindo, mas é um processo difícil. O que é ser historiador é, nesse... É, desculpa, empreendedor nesse processo? Empreendedor nesse processo é assim, eu olho aonde eu quero chegar, e às vezes é um, uma coisa nublada, era isso aqui sem capa, era um livro preto tinha uma página só, talvez essa, que é todo mundo assinando aqui. Mas eu não tinha a última, eu não sabia quanto que ia ser. Mas eu consigo, eu mesmo, todo dia, falar, cara, vamos mandar mais um pedaço. Vamos ver onde arrumo dinheiro. Vamos ver com quem eu converso. Eu não tenho vergonha de conversar, eu não tenho vergonha de pedir, eu não tenho vergonha de, de, de falar com as pessoas. É uma startupzinha que eu formei. Então, aonde eu aprendi esse, esse empreendedorismo, existe uma discussão de ser empreendedorismo para a esquerda é uma discussão para a direita. A direita hoje é a alma do negócio para você ser virar um, um CNPJ precarizado, né? E para a esquerda existe a precarização do trabalho. Eu não estou discutindo essa essa questão. Eu estou discutindo ser empreendedor, eu tenho uma ideia, com os recursos que eu tenho à disposição ou que eu posso captar, chegar a um produto final. E isso eu faço muito bem. Engajamento de pessoas, vou procurar quem eu acho mais interessante. Talvez Camila não esteja preparada para aquilo que ela fez. Ela mesmo reconhece hoje, cara. Eu não, eu não sabia o que, que era para fazer. Foi, cara, vamos conversando. E nós tivemos vários. Eu nem comentei isso, mas a gente teve várias conversas. falou cara tá errado, o que você tá fazendo pergunta. Esse, esse questionário completo, se você sair, saia depois que você performou pelo menos as informações básicas para a gente poder construir o texto, aí ela dava uma... Existe uma diferença das primeiras captações dela com as finais, né, e é a nítido. Existe uma diferença do trabalho do Quiles ao final. E existe uma diferença muito grande daquilo que eu produzi no começo com o que saiu, né? Essa evolução eu também consigo entender na cabeça das pessoas, e eu vou incentivando o empreendedorismo deles. Alguns são pelo amor, alguns são pela dor, alguns têm que ser remunerados, eu tenho que entender o um momento das pessoas para que eu possa montar como se fosse uma empresinha que ela tem um certo um certo orçamento ela tem objetivo ela tem pessoas participando ela tem outros stakeholders arrumado e eu consigo entender tudo isso aí você me fala dá onde veio essa experiência eu fui cap... eu já fui investidor anjo você... a gente já você conhece uma história anterior que eu já já lhe contei e, e as pessoas que estão ouvindo não sabem mas eu fui investidor anjo eu sou investidor anjo, atualmente de startup, cuido com inovação de outra área, né? de área de inovação em, em tecnológico. Mas o âmago de você estudar tecnologia, estudar o que eu fiz, é o mesmo. Você tem desafios constantes, você não sabe como é que está a coisa na sua frente. Imagina tecnologia, o que vai vir amanhã? Qual é o tombo que vai acontecer com a economia agora, com a invasão da Rússia, da Ucrânia? Então, eu sempre estou pensando em modelagem e vou trazendo pessoas. Talvez a minha esse empreendedorismo, para simplificar, é eu vejo um ponto final e vou traçando uma estrada é, com o um avião voando ou com um carro rodando, troco rodas com o carro, por carro rodando, e eu sei que eu tenho que chegar. A, a, a Alessandra fala que eu sou teimoso demais. É a visão dela. Talvez essa teimosia me leve a mesmo com trancos e barrancos chegar lá e o livro teve muitos trancos em barragulho eu pensei várias noites aqui fala ah, vou, vou parar não esse texto não vai dar você acha encalhado por aí e aí eu fui não dia seguinte eu acordava vou melhorar vou melhorar vou melhorar e fui rasgando papel e fui fazendo entendeu então essa alma empreendedora não estou falando de pejotização mas estou falando de uma pessoa que entende um processo que quer aprender junto com o processo e vai até o final é, existe coisas muito boas de ser empreendedor, de vencer grandes empresas, eu acho que dá para vencer, são casos pequenos, né? um em 10 mil no ramo digital, mas existe empreendedorismo também no social. Eu estou discutindo agora mais esse empreendedorismo social e levantar uh, uma obra, um... e como ela foi expandindo hoje, eu estou chegando, vai ter esse vídeo aí dentro do portal da Unicamp, né? do, do Humanidades Digitais, já foi para outro lugar, as pessoas estão conhecendo, e eu espero o projeto Reflexões fazendo essas reflexões múltiplas, como eu falei dos outros projetos que eu tenho. E quem me impulsiona, a minha mola professora, é sendo empreendedor. Não sei se eu fui claro para você sobre isso, mas esse bichinho, né esse carpinteiro, meu pai fala do bicho que eu tenho um bicho carpinteiro, eu não consigo ficar sentado, que me faz mover para frente. É propósito? Eu não sei se é a propósito ainda, porque eu não tenho bem claro é, o que, que eu vou usar se eu vou ganhar dinheiro com isso. Minha esposa falou: mas você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falo, não sei, eu estou querendo agora mudar o mundo. De que forma, eu também não sei. Mas eu estou caminhando. É, e é isso aí. Não, perfeito, deu, deu para entender. Amanda? É, e, Rogério, já que você falou bastante aí de nós historiadores, agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho ao contrário mais para a sua área, a questão que você falou um pouco sobre os dados que estão guardados, né? Do, tanto do projeto Reflexões, mas mais especificamente os dados é, do livro em si, né? Porque, vamos lá, se a gente for pensar, a gente tem de diferentes formas de relatos aí. Então, a gente tem os relatos em formato de artigo, tem os áudios e respostas do WhatsApp, tem as entrevistas que, que foram gravadas. Então, eu queria saber se tudo isso que foi coletado já está tudo armazenado, e, e se tá como é que você é, foi armazenando, indexando, e eu acho que isso é uma pergunta mais para também ajudar a gente, né, porque a gente vem entrevistando outros projetos, e a maior parte das dificuldades é, se encontram também nessa parte de armazenar, então, como é que a gente vai guardar aí um áudio no, do WhatsApp, uma mensagem, eu acho que, que você é uma pessoa que talvez poderia responder essa pergunta e acabar ajudando a gente, como é que a gente consegue armazenar tudo isso, né, em formatos diferentes, é, tanto no seu caso, né, e aí para a gente tentar pensar também nos outros projetos que a gente vem entrevistando, que encontram é, esse, esse problema, vamos dizer assim. É, uma coisa que você não me perguntou, mas é, ela é anterior a tudo isso. Direitos autorais. É, é importante falar isso aí, eu não sei se vocês iam perguntar depois, mas para responder a sua pergunta, eu preciso responder primeiro direitos autorais. Quem tem o direito autoral de tudo isso? Isso é uma pergunta... É, é, é. Você, tem que, você tem que pensar assim, quando você vai começar, você tem que fazer uma matriz de risco, é, empreendedorismo de novo. Por isso que eu gastei dois mil reais, consulta, termos, materiais e telefonemas de algumas coisas, no final deu dois, mil, acho que dois mil e Eu tenho direito autorais sobre tudo. Todos os textos são meus, Todos, todas as imagens deles que apareceram em live, que apareceram lá, estão comigo. Eles, aceitam, eles me deram o direito de imagem e eu tenho por 80 anos o direito de todos esses textos aí. O que me permite publicar em inglês, já me procuraram para publicar em inglês, é que ficou meio caro, eu achei, a, ficou cara a tradução. E é, eu estou vendo isso, para vou escolher alguns, entre o um e o dois, para fazer uma publicação em inglês, mais para frente. Aí eu vou engajar um cara para traduzir, não nos preços que foram me cobrados. Então, para começar a conversa, é, quando eu, eu me sentei para fazer isso, eu tive toda essa epifania, só que também eu não posso ser um cara que faça loucamente. O Crazy Horse só foi para sair captando, mas há uma atitude madura de entender aonde estão os direitos. Alguns textos, eu posso ser mais claro para vocês, alguns textos não foram porque não me deram direito. Se você não me der o direito, eu não posso publicar. Primeiro que eu tenho uma relação institucional com a editora, ela me capta por cinco anos, eu não posso fazer nada com isso aqui. Ó. Isso aqui, por cinco anos, eles podem quebrar a minha edição em pedaços, podem fazer digital, etc, etc, etc. Ao final de cinco anos, retorna todo esse volume para mim e eu posso fazer enxerto, posso crescer, por isso que eu vou fazer a segunda edição depois dos de cinco anos dessa caprichadinha que eu falei para vocês. Então, eu tenho todos os direitos autorais. A segunda pergunta é, tudo que foi captado, seja texto, áudio ou vídeo, eu tenho um servidor aqui na minha casa, estão aqui no servidor. O que eu chamo esse servidor? Servidor de trabalho. É onde eu vou lá, pego as minhas coisas, faço isso daí e vou captando. Só que, o é, WhatsApp, para você. É, não sei se você sabia, mas todos os áudios do, do WhatsApp, você pode fazer download deles, correto? Então, é, eu não tenho mais problema com o WhatsApp. Aquelas aquelas coisas que foram lá, já apaguei, porque senão meu celular, ou onde eu tivesse pegou o celular tinha estourado a sua capacidade de armazenamento. Então, eu puxei todos esses, e eu tenho gravado em dois tipos de, é, de mídia. A mídia oficial do que vem, é, acho que é a 11 que vem do WhatsApp, e depois eu transformei tudo para MP3 ou MP4, porque são os dados abertos. E eu guardei em duas nuvens diferentes. Então, todo o servidor... Lembra o meu servidorzinho aqui em casa? Minha mão não apareceu. O servidorzinho aqui em casa, bobinho, tem todas essas coisas que são os meus de trabalho. Então, algumas coisas eu já até subi, porque eu não estou trabalhando mais. E tenho duas nuvens privadas de, de dois fornecedores diferentes guardando isso. Então, está guardado lá. E, conforme eu vou fazendo os trabalhos, eu coloco o livro Histórias da Covid-1, pastinha, autores. Dentro da pastinha autores, o, o, o material cru, material finalizado e todas as partes de direitos autorais. Então, Amanda escreveu para mim. Estamos com alguma dúvida ou quer saber o que aconteceu? Aí eu vou lá, livro, projeto Reflexões, livro 1 um aqui de Histórias, autora Amanda, o que, que você quer saber, Amanda? O que, que você dá com O que você quer? Alguma coisa e tal. Às vezes as pessoas querem o texto dela, querem coisa. Ah, eu quero saber como é que está o meu contrato. aqui aqui. Remeto tudo em PDF para quem quiser, para quem quiser, os autores. Né? É, e tem uma pastinha do advogado, os contratos certinho ali. É isso. É, falando sobre essa captação do livro. As outras captações que eu faço seguem o mesmo modelo, estão aguardados. O que eu não consegui ainda fazer, é, eu tenho uma captação muito grande de jornais internacionais e nacionais. Eu ainda não consegui deixar por mídia, mas está guardado lá, um dia eu vou fazer. Mas eu me preocupo né? Assim, é com a legalidade, LGPD é importante, é, e a legalidade sobre direitos autorais. Isso foi o primeiro passo, quando eu falo, não, vou fazer. Comecei a captar, falou, opa, que cuidados eu devo ter. E eu não tive vergonha nenhuma de ligar para um advogado. Ele está no, no livro, você vai lá, Dr. Alexandre. Ele fez para mim e tal, falou, se eu precisar de consultas, ele abriu uma conta corrente com ele. Alguns autores quiseram conversar com o advogado sobre esses direitos autorais, alguns queriam fazer sessão. Ele falou, sessão não cabe aqui. É, direitos autorais negociamos direito de imagem eu fiz tudo isso dentro do como se fosse uma empresinha mesmo né não, não foi assim um, o projeto é, é epifônico mas uh, o empreendedor aqui tem que pensar empresarialmente sobre esse assunto né eu e Rogério dá que... perfeito perfeito a sua descrição foi ótima e aí só uma pergunta você você trabalha então, no arquivo do Estado de São Paulo como você comentou, esse racional arquivístico por detrás dessa organização, dessa criação de backups em duas nuvens de servidores diferentes, do servidor físico em casa, você acredita isso mais na sua formação na área de TI ou você acha que a, o fato de você estar dentro do arquivo tem uma, uma importância no sentido da, de formar esse racional arquivístico que você tem trabalhado? É, aí eu tenho que puxar, puxar mais para o lado. Eu, eu sou um cara que força os arquivistas a andar para esse caminho, então ele veio do lado de TI. O, a formação do arquivista, ela tá, uh, do ar, o profissional de arquivos, do arquivista, ela está mudando agora. Mas a, a geração que a gente trabalha lá, é, eles têm uma formação mais histórica, é mais documental. Uhum. E o, o documento digital ainda é um paradigma que já deveria ser vencido com algumas etapas aqui. É óbvio que as escolas estão mudando, mas a geração que lá está, ela tem um paradigma anterior mas a escola francesa que a gente tem ido agora, ela já discute Twitter desde 2010. Então, existe uma existe uma diferença do que está acontecendo com ah, arquivisticamente falando e agora. E isso não tira... Então, vamos fazer o um parênteses ao contrário agora. A, a ideia é ao contrário do que eles são muito bons. Isso não tira que eu aprendi lá. Talvez, se eu não estivesse imerso na cultura arquivista, eu não teria escrito o um livro. Porque eu, eu falo história oral... que, que que que é isso, né? Então, esse germe de, de produzir o livro, ele foi importante para isso, mas especificamente de fazer toda a política de dados, é, infelizmente, é, é, infelizmente não, eu trouxe de uma outra bagagem é, profissional. Maravilha. Amanda, você quer colocar mais alguma coisa? Eu estou bastante satisfeito com o resultado, o que, que você acha? Não, eu já ia me encaminhar para o final, pedindo para o Rogério fazer uma, uma reflexão rápida aí, um pouquinho sobre. Mais para o final do livro, né? Que você faz uma, uma reflexão sobre os depoimentos que, que tiveram, e você faz ali aquela timeline que eu achei bem interessante, né? Porque você consegue ter uma noção de quantos depoimentos foram captados e como é que estava a onda de casos. O que você de uma... achou desse, desse último capítulo aí? Eu, eu gostei bastante, que eu acho esse que dá para né? gente... É isso, esse último. Dá para gente ter um, uma noção melhor de, de como que o projeto funcionou, né como é que foi essa captação. E eu gostei eu bastante. Você dessa timeline aqui? Isso. Tem a timeline... É que tem, acho que tem duas, tem um gráfico. Porque eu também queria aproveitar e te perguntar. Isso, deixa eu ver aqui, que eu estou com o meu livro também. Que tem uma, uma questão que você coloca... Não, os... Vou deixar os meus autores aqui, ó. Beleza. É que eu acho que é. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Meus você autores falou... não. Os autores do livro, eles não são meus autores. Os autores do... Aqui na timeline mesmo, você coloca... vai colocando alguns eventos né, que aconteceram. Então tá mensalmente. Então tá lá agosto, setembro, outubro. E aí eu queria saber, porque assim, a gente, né, que está vivendo esse período, a gente sabe que todo dia acontece uma coisa nova, né? E é muita coisa para a gente colocar. Então, se a gente fosse colocar uma linha do tempo mesmo, a cada dia do mês acontece uma coisa nova referente a, tanto a Covid quanto como o governo está lidando com isso. Então, como é que você foi selecionando é, os acontecimentos para colocar nessa timeline? Né? Porque ela sintetiza muito bem o que aconteceu durante os meses. Mas se a gente for pensar, a gente que está vivendo isso agora, cada dia acontece alguma coisa. né? Então, nossa, como, o que, que a gente vai colocar de uma é, forma é, é. Essa pergunta é muito boa, porque quando eu... É, como eu construí a timeline? Eu tenho o um jornal impresso, sou é, assinante da Folha. Eu gosto mais de ler a Folha, podia ser o Globo. O Estadão, não gosto muito. É, então, eu tenho todas as Folhas e algumas edições do Globo, que eu compro eventualmente, mas a Folha chega na minha casa todos os dias. É, desde no meio de 2018. Tem uma pilha aqui em casa, minha esposa não pode ver isso aí, então eu tive que guardar escondido dela. Ela não pode saber dessa informação. É, ela sabe. Ela... <risos> aí, quando eu, eu fiz uma divisão, por exemplo, quando eu comecei a construir, eu falei assim, por que que eu comecei em é, é, agosto né, de 2020? É, porque se, iam, iam ter três um né, se eu viesse de abril, né, E até mais uma página, né, eu já tinha estourado, então eu acabei cortando. Então... Agosto é onde tem a proeminência. E esse tempo aqui foi o tempo que as pessoas me entregaram os textos. Então, por isso que vai de agosto até abril, quando tava, estava é, entre, entregando os textos e eu escrevendo no final. Então, por, é, esse tempo aqui. Deveria ter feito mais, mas não tinha tantos passos. Quando eu fiz a primeira passada dos temas... É, Cada mês tinha de 10 a 15 itens. Aí eu voltei para os textos e vi quais os temas que as pessoas estavam mais falando. Um deles era sobre vacina, você vai ver que tem bastante item sobre vacina. Todo mundo estava esperando a vacina. O outro é o pagamento do benefício. Alguns estavam falando de inflação. E algumas coisas muito chocantes que o governo Bolsonaro fez, né? Aí eu tinha que falar, falei do Pazuelo, né? Pazuello é, é, tinha a ver exatamente com vacina. Aí, tinha alguns dados aqui. É, em outubro tem um que, que choca, né? Porque é, em São Paulo, 76% da população entra na fase verde. A gente, em outubro, entrou na fase verde. Era o final da COVID. Então, eu coloquei esses dados que era interessante Só que, se gente, se nós lembrarmos, isso aqui foi no meio de outubro. Em novembro veio a Ômicron. A Ômicron não veio, a Gama, lá de Manaus, né? Ela já estava começando andando e em novembro foi um mês eleitoral. E aí eu discuto no texto, todo mundo abriu para fazer eleição, foi o problema que a, a, a, a cepa lá de, de, de Manaus veio para o sul. Então foi essa escolha de temas que eles estavam discutindo, aí eu coloquei os dados para refletir. É, não falei de coisas internacionais, a não ser a eleição do Biden, mas era vacinação, saúde e alguma estridência política é, nesse sentido, entendeu? Eu tentei não é, ficar no veio da, das maiores discussões que tinham lá. Alguma coisa de plano de saúde, que eu estou vendo aqui, aí o Centrão vence na Câmara, o brasileiro inverte o comportamento histórico e começa a poupar, isso é uma coisa importante. A gente O Brasil, historicamente, não poupa. Né? Então, foi esses dados mesmo de como lidar com o dinheiro, alguma coisa com Uh, Araraquara, Decaip, Locking Down de Selic, inflação coisas desse tipo aí é, que tem a ver com a discussão que a maioria estava falando o Billy fala bastante de inflação e faz conta errada né engraçado, né? até tinha um salveiro contando em não, certinho então eu, eu ia perguntar para Ian se ele tem mais alguma pergunta, alguma colocação não, não, estou muito feliz gostei muito de te ouvir Rogério Acho que foi um depoimento para a gente muito rico e como a gente comentou antes, né, eu conversei com você previamente, é, pra gente é uma sensação de aprendizado muito grande ouvir as, as lideranças das iniciativas, porque é, toda essa sensação dessa epifania e desse aprendizado constante, né, e dessa colaboração de muitas pessoas que não estão aqui na tela, mas que estão participando, é algo que nós estamos vivendo dentro do nosso projeto de coleta de memórias das pessoas que construíram as iniciativas, e todas as iniciativas em si têm construído. Então, é muito interessante ver a variedade de escolhas, a variedade de escolhas e o número de pessoas que muitas vezes de forma voluntária, assim, de certo modo, é uma grande história de luta pelas histórias, né? A história da luta pela, pelo registro de histórias. Então, eu agradeço profundamente a sua disponibilidade para conversar com a gente, parabenizo muito pelo projeto, pela iniciativa, é, a gente fica muito feliz. Eu agradeço em nome meu, do, do Tiago, Nicodemo, da Amanda, de todos os pesquisadores do Centro de Humanidades Digitais da Unicamp. E te digo que, infelizmente, a gente talvez te incomode novamente, porque qual que é o grande sonho né, do projeto do, do Corona Arquivo? Eu acho que seu também, né, e que todas essas iniciativas compartilham. É criar uma espécie de um, de um portal, ou então uma espécie de um compartilhamento entre todas essas iniciativas, né, que abrangem o Brasil como um todo, e abrangem focos diferentes, agentes diferentes, estratégias diferentes de coleta. É criar uma espécie de uma grande política de memória da Covid no Brasil. Para é que a gente consiga reunir essas pessoas, as lideranças, em seminários, em encontros, e aí produzir materiais, produzir livros, produzir eventos. está me fazendo mais feliz. É, então a gente. Parte da nossa, do nosso processo de conversa é também estender esse convite para, no futuro, manter uma espécie de uma rede de organizações, de pessoas. De, de projetos interessados em dialogar entre si. Então, a gente vai entrar em contato com você novamente, não vamos te deixar em paz, infelizmente, agora, para o seu sucesso. Então, como, como vocês fizeram com essa entrevista comigo, eu não, não fiquei muito à vontade de chamar Aquiles, Alessandra e Camila. Eles três são, são muito importantes. Se numa próxima oportunidade vocês quiserem ouvir a voz deles, porque a voz deles é diferente da minha, é o seu tipo chefe, né? É, e aí, tem uma certa hierarquia aí. Mas eu acho que, principalmente Camila, ela falaria muito, muito melhor como foi lá na pandemia captar debaixo da Covid. E a Campo, o Paulo, né? né? Foi é o massa. pior distrito de São Paulo. E aí, a gente fica à disposição, né? O time, a gente se reúne, e tem sempre, a gente está sempre tocando ideias, né? É, eu não posso nem falar time, porque ele já foi desfeito, né? então, mas essa amizade que se formou, eu acho que ela continua, eles ficarem muito contentes em poder é, também disponibilizar algum é, tempinho deles para ajudar, então fica, a gente fica à disposição, eu agradeço muito mais esse espaço, é, e vocês vão me ajudar eu continuar performando dentro do livro, né? porque eu preciso captar ou pessoalmente ou não, é... como que eu vou fazer esse, o nível 2, né? que seria o Delta e o a Delta e a Gama, né? E aí, Amanda, Ficou o convite para você, quer, quer entrar a fazer o, o, o Delta Gama, hein? Vamos ver. Você tem meus dados aí, depois você me fala. Ian, obrigado, cara. Tem um que Te encontrei aqui outro dia, até mandei minha foto. Será que ele vai lembrar de mim? Aí tava lá na foto, a gente bateu um papo. Ah, tem um livrinho aí que tá vai para uma coisa. Se vocês quiserem mais, você me fala, a gente faz um esforço e manda aí alguns para vocês colocarem na biblioteca lá, divulgar. Eu, a minha é interessante. E obrigado, Amanda, por ter comprado meu livro. Se tivesse me falado, teria mandado para você aí, né? Estudante, a gente manda aí para você. Se você tiver mais colegas, a gente faz aí. Imagina, eu, eu que agradeço. Tanto a entrevista quanto o convite. A gente A gente vai conversando, entrando em contato. Mas também é uma forma de eu apoiar, né? Todo esse investimento que vocês tiveram. Então, foi tranquilo comprar o livro, sem problema nenhum. Tá bom. É... Então é isso. Muito obrigado, Rogério. Valeu.